Olá pessoal, eu estou hoje aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência no mundo digital. Eu me chamo Gabi Balbinotti, sou farmacêutica há 11 anos e disse sim a uma oportunidade que está mudando a minha história e senti necessidade de levar essa condição a pessoas do mundo inteiro. E uma das formas que eu encontrei foi através das redes sociais, porém eu confesso que eu estava afastado. Foi então que eu busquei me atualizar. Comecei a utilizar Facebook com maior frequência e iniciei as atividades aí no Instagram em março de 2018. Tenho apoio do Leandro Fonseca, nosso especialista em mídias digitais. Lançou nosso desafio digital. Estou aqui com a caneca, um prêmio do desafio. E esse desafio tem sido de suma importância para mim e tenho certeza que para os colegas também. Ele aumenta aí nossa capacidade de pensar, nosso desempenho e, consequentemente, as nossas conquistas. Então, gratidão, Leandro, pela iniciativa, pela ideia e por todo o apoio e dedicação sempre conosco. Gratidão também aos colegas que, de certa forma, estão sempre conectados e um ajudando o outro. Isso é muito especial e incentivo você, a participar do nosso desafio, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso nas redes sociais, vai se desenvolver e vai evoluir muito e será muito próspero. Um grande abraço e conta conosco!